Oi, pessoal. Vim mostrar para vocês, falar um pouquinho para vocês do, do curso da Sheila Animania, né? Que agora ela tá com o quarto pacote. E ele é uma... os moldes mais assim, as peças, né? Uh, voltada para outono e inverno, que é o tempo que a gente mais vende, né? Então, olha, é maravilhoso. Eu faço já há três anos curso com a Sheila e é muito bom. Ela ensina bem... Toda dúvida, assim que a gente tiver, pode ela tá ali sempre prontinha pra tirar as dúvidas, né? Uh, sobre montagem, imprimir. Tudo ela ajuda a gente. Daí no, nesse quarto pacote, tá com essas peças aqui, ó. Todas essas aqui já são do desse quarta edição. Esse aqui é a jaqueta social, fiz sem manga. Esse aqui é o coletinho Stark. Olha, tudo linda. Esse aqui é o suéter manga high olha como é bonito, tudo lindo, é a, a, a, o tempo que mais se vende, né, é agora com frio, olha a lindeza da roupinha, né, e ela tem também a tabela dela, que é ótima, né, nunca vi outra igual, uh, tem desde o RN, né, recém-nascido, até os grandões que... Que é mais difícil, né? Então tem assim para todas as raças, todos os tamanhos, é maravilhoso. Eu recomendo para todos que têm vontade de fazer o curso da Sheila, né? Então, para fazer, porque olha só, não dá para ficar sem fazer essas lindezas.